Amigos internautas do BocNews, muito bom dia, nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal Enfoque Manhã de Notícias. E nesta segunda-feira, 28 de março, estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV, ao vivo, o consultor portuário, ex-diretor da companhia DOCAS do estado de São Paulo, Fabrício Pierdomenico. Bom dia Fabrício, obrigado pela sua presença. Bom dia, bom dia a você que está nos ouvindo da BocNews, é, é um prazer e uma honra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 barra Jornal BocNews, News, no nosso canal no YouTube, faça com mais de 7.200 pessoas já inscritas, no youtube.com barra News TV, na Rádio BocNews, News, no nosso Twitter BocNews, News e, é claro, no nosso site ao vivo, bocnews.com. vamos aos destaques desta segunda-feira, que é dia do diagramador e dia do revisor. Abraço a todos os diagramadores e revisores, nossos parceiros e amigos. Banco Central perde o controle da inflação e já mira 2023. Leilão do Porto de Vitória ocorre nesta quarta. Duas propostas já estão apresentadas. Replantio de 192 árvores em razão das obras do VLT deveria ser feito em 30 dias. São Paulo vence o Corinthians e vai à final do Paulistão contra o Palmeiras. Santos afasta o meio Augusto Galvão após nenhuma partida pelo clube. Ritmo do Coração vence o Oscar de Melhor Filme. Situação nas estradas nesse momento, Operação 5 por 5, mas a imigrante tem lentidão entre os quilômetros 16 ao 14, por excesso de veículos na chegada a São Paulo. Lanchieta, operação comboio entre os quilômetros 44 ao 31 e do 13 ao 10, também na chegada a São Paulo, segundo o site da Ecovias. Vamos ver como é que está a situação das balsas. Com 15 minutos de espera em ambos os sentidos, segundo o site da dessa Também a situação entre Santos e Vicente Cavalho, tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo a Terça. Câmeras da praticagem, entrada do estuário, Santos Guarujá, neste momento, nessa manhã de segunda-feira, conforme as câmeras da praticagem e também as câmeras de Santos, na Santos Mapeada, situação em algumas ruas da cidade de Santos, para os nossos internautas acompanharem, Chico. Muitos segmentos do Porto Santista eh, balizaram o seu entendimento pelo leilão de Vitória, né? modelo, modelagem mais ou menos parecida, enfim, não, não se sabe exatamente como vai fechar isto. De qualquer forma, o processo de desestatização ou privatização do Porto de Santos está a pleno vapor. Né? O presidente Bolsonaro garantiu que no último trimestre deste ano, ou seja, no período eleitoral, teremos o leilão. Né? O próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que é pré-candidato ao governo de São Paulo e deve se desincompatibilizar da função nos próximos dias, esteve em Santos recentemente e também assegurou a realização do leilão e bem como o Túnel Santos-Guarujá, né, estão discutidos o Túnel, enfim, sobre então, tudo isso nós vamos conversar bastante com o Fabrício, mas eu queria começar, Fabrício, exatamente falando a respeito dessa questão da desestatização. Como é que você vê, como é que você avalia e enxerga esse processo todo de desestatização? Ele é de fato... Necessário em razão dos índices e do, do, do, dos recordes e até do superávit alcançado pela autoridade portuária, que é uma gestão pública ainda. Chegou. Obrigado pela sua presença, viu, é, Fabrício? Se você me permite, antes de claro. começar a resposta, eu queria fazer uma, uma, uma saudação a você. Eu tenho uma, um, um enorme respeito pela sua. Carreira, eu acho que talvez eu estou realizando um sonho, ser entrevistado por você. <risos> é uma honra. Muito obrigado. Eu que te conheço há bastante tempo e para mim é um privilégio. Muito obrigado. Né? Quero deixar aqui um abraço à família do economista José Pascoal Vaz, Sim. amigo com quem eu trabalhei é, lá na Prefeitura de Santos por um pequeno período. Sim. E, mas que é um, uma pessoa, um economista que nos inspira e nos inspirou sempre. Uhum. meu abraço à família e lamentando aí a morte desse cidadão que acima de tudo olhava por esse país. Sim, faço minhas as suas palavras, viu, e em nome do grupo Enfoque também os nossos as nossas condolências à família do economista Pascoal Vaz. Vamos direto ao assunto. Vamos. lá é, Por que desestatizar? É, porque que ter um diagnóstico é, em, com relação a, a, aos portos? Lembrando a, a, a todos que estão nos ouvindo, né? desde 1993, é, é, quando houve a lei 8630, que foi um grande divisor de águas na gestão portuária, é, a operação portuária, o que, que é operação portuária? É tirar na, é, carga do navio e colocar carga no navio. Sim. Essa operação, ela já é privada. Sim, é verdade. Bom, tá. Para quem não é, eu sempre faço um um, um, um, eu traço um paralelo com o shopping center, ah, é sim. porque as pessoas nem sempre tão é, não tem o domínio de como funciona o porto, né? Sim, então, é verdade. Ninguém é obrigado a conhecer um porto, mas todos nós já fomos a um shopping center, sim. né? O que é um shopping center? O shopping center é alguém que construiu é, um prédio sim. e dividiu em lojas. Tá. É, não necessariamente quem construiu o prédio explora as lojas. Tá. Ela, ele constrói o prédio e aluga as lojas para terceiros. Ou vende, enfim. Né? É, normalmente aluga, né? Aluga uhum. tal e, e, e, e administra. E, e administra né? e ele é obrigado a manter o que as áreas comuns. Tá. Então manter segurança, limpeza, estacionamento, fazer tudo isso. Tá. tá? Vamos trazer isso para o porto. É exatamente a mesma coisa. Então o Porto, então, o dono do shopping, no caso do Porto de Santos, o dono do shopping é o governo federal, claro. tá? Então ele, quanto o governo federal, ele não vai explorar as lojinhas, Sim. ele pegou o Porto, dividiu em várias lojinhas uh -huh. e é, é, arrendou, arrendou ou é, é, alugou essas tá. lojinhas para a iniciativa privada. No caso é um contrato. É público Entre a, o administrador, que é o governo federal, tá. e o arrendatário que alugou aquela lojinha. Que é o particular. Então, que é o particular. É a Santos Brasil, é a Citrosuco, é a BTP, Sim. é a Cargill, é a ADM. Todos, todo mundo tem uma lojinha lá dentro do, do, do shopping. Qual é o papel do lojista? Qual é o papel desse arrendatário? fazer a movimentação de carga, receber a carga, colocar no navio, é, ou receber do navio, colocar no caminhão e despachar. Isso tem funcionado muito bem. Esses terminais, ou seja, as nossas lojinhas, são excelentes. É, nós não perdemos em qualidade, nós não perdemos em eficiência para porto nenhum, tá. se comparado de mesmo tamanho. Então compara o nosso porto com qualquer porto, qualquer porto desafio a, a qualquer porto no mundo a nossa operação portuária ela é igual ou melhor do que em vários países desenvolvidos inclusive, uhum. por exemplo, Estados Unidos Europa e Ásia okay. feito essa ressalva então do que nós estamos falando? nós estamos falando então do dono do, do shopping Sim. o que estão que querendo fazer? Tem um, é como se o dono do shopping falasse: assim, eu cansei de fazer a gestão eu vou terceirizar, eu vou contratar alguém para fazer no meu lugar a Eita. gestão desse... e por que tá, ele está propondo isso? Justamente porque a gestão que cabe ao, ao poder público deste condomínio, que é o Porto, Sim. ela tem se mostrado falha. Por quê? Primeiro, por ser um ente público, ele está condicionado à legislação do, do direito público. Então, para comprar uma caneta, para contratar uma pessoa tá. ou para fazer um arrendamento diário, ela se submete a toda uma liturgia processual que é característica da administração pública. Né? Isso às vezes dá errado, isso às vezes não funciona, isso traz problemas burocráticos, uhum. é? e nós temos, por exemplo, a, a dragagem do Porto de Santos, que é uma responsabilidade do gestor do condomínio, portanto, do ah. administrador público, é uma novela toda vez que precisa Sim. fazer a contratação, porque tem que licitar... Isso se resolveria com a iniciativa privada? Completamente, porque quando uh, é feita a concessão da autoridade portuária, é, deste é, gestor do condomínio para a iniciativa privada, a primeira coisa que muda é de que ele não está mais subordinado ao direito público, tá. ele não está mais subordinado à legislação de compras né, de serviços e bens uhum. que, que são é, é, é, característicos da administração pública ele vai ser um ente privado, e como ente privado ele fará e terá a agilidade né, da, na, na compra, na aquisição de bens e serviços, que tem um privado, tá. como vocês aqui no Bancaronista. Você precisa comprar uma câmera, você vai lá no mercado, faz uma cotação, compra, acabou. acabou. Nem sempre você não tem que justificar para ninguém. Não não precisa fazer uma licitação, fazer uma, uma <risos> concorrência. Não tem que fazer nada disso, tal. depois <risos> tem o Tribunal de Contas, pra, Ministério pra, Público. Pra ver, sim, é, não tem nada disso, é muito rápido. Então, a partir desse diagnóstico, eu não vou falar de corrupção, não vou falar de outras questões, vou, vamos ficar na especificidade técnica, que ah, é a gestão pública do condomínio. Enquanto você tem as lojas que têm gestão privada e a velocidade da, da, de uma gestão privada, e por isso que é, é, é, é eficiente e posso garantir de que somos comparáveis com qualquer porto, em qualquer lugar do mundo, a gestão pública carece dessa, dessa questão. Agilidade, dessa agilidade, claro. Seja uma, um, um gestor mal intencionado, tá. Tá? ou seja um gestor bem, bem intencionado, intencionado, e aqui é só pegar essa gestão da, da, da SPA, são técnicos, pessoas do mercado, fazendo excelente trabalho, mas que estão patinando, por exemplo, na contratação da, da dragagem. Três anos, só agora essa novela se resolveu é, e com perdas de calado perdas, assim, com, com dificuldades operacionais. Perda de tempo, sobretudo. E, e produtividade. Claro. E dinheiro. Claro. É, isso é prejuízo uh, a, a todos nós. Claro. Então, a partir desse diagnóstico, é, qual foi o remédio apresentado? O remédio apresentado foi a concessão. É, prevista na lei é, de 2013, né, portanto aprovada na gestão da presidenta Dilma, essa lei, que foi aprovada, na, na, na, permitiu, é, pavimentou o caminho para a des desestatização. desestatização. Agora. É, porque várias coisas que estão na Ou lei. já se pensava em desestatização há 10 anos atrás. Na lei. Na lei. Sem a lei. Sem a não lei. Não seria possível. Não seria possível. Entendi. É, é, e ele não Bom. é um processo que começou ontem, começou em 2013. Então, nesse ponto de vista, se desistatiza, a desestatização foi o remédio apresentado para curar a doença, a gente pode questionar se esse é o remédio ideal. Tá. Podemos questionar isso. Mas eu queria, antes de passar para o Fernando, que deve ter várias perguntas lá para você, Fabrício, eu queria. Qual é a garantia. Que nós temos de que essa futura e eventual gestão privada Será tão eficiente Quanto a gestão pública de hoje Apenas para dar um exemplo Qual é a garantia que nós temos? Porque de repente vem uma turma aí que... <risos> Enfim Não temos garantia nenhuma E justamente essa é a minha preocupação tá. é, Só para ter uma ideia, Chico é, a partir de 2013 quando houve a centralização da gestão do sistema portuário em Brasília e isso foi um sim. passo importante para a gente estar tá discutindo essa estatização hoje sem essa sim. centralização claro. não seria possível por que eu digo isso? porque quando se centralizou a política pública em Brasília a autoridade portuária que antes também era gestor de política pública ela, é, ela vira praticamente o um síndico do condomínio Tá. a gestão da política pública sai da autoridade portuária local e vai centralizada para Brasília uhum. tá? é, então é, quando foi fe feito esse, esse, esse movimento todos os processos de arrendamento de área em porto público passou a ser centralizada em Brasília antes cada porto fazia o seu Sim. processo né? a partir de 2013 esse processo foi centralizado em Brasília Pois bem, é, entre 2013 e 2022, né, onde nós estamos, é, houve entre 2013 e 2018 uma curva de aprendizado em que é, um, literalmente foi de ensaio e erro. Colocava o edital, oh, não, não, muda aqui, muda ali, tira, coloca, visitava, não aparecia ninguém, volta, é, coloca de novo, só aparecia um. Esse processo demorou ou seja, houve uma curva de aprendizado dos técnicos, seja da agência seja do, do ministério, seja da própria secretaria de portos, tá. em aprender com o mercado o que, que pode e o que, que, que não pode ser feito é, depois que aprendeu Chico, é, velocidade de cruzeiro, então de 2019 para cá, é produção é em linha, você hoje fala em, em licitação você fala hoje como se fosse uma coisa assim, diária comum e sem estresse é, a cada 3, 4 meses tem um pacote de licitação, vai para a bolsa, vai, licita, é, ainda assim ainda tem problemas, às vezes a, a, é, é, é, é, coloca o edital que não aparece ninguém, mas de qualquer forma a curva de aprendizado foi feita. Qual é o problema? E, respondendo, por que a gente não tem essa garantia? Porque, primeiro, não tem, no mundo não tem benchmark, você não, não pode olhar lá para fora e falar deixa eu ver o que, que deu certo lá, que eu vou trazer aqui para o Brasil. Não. Você já deve ter ouvido isso dos seus outros convidados. Na franca maioria, os portos na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, seja lá onde for, é, na América do Sul, é porto público e... e gestão e, pública e, e, operação e, privada. E operação privada, o famoso, famoso Landlord Port. É, então você não tem, não tem benchmark, você não sabe não tem como comparar. A, a segunda coisa vai ter essa curva de aprendizado. Vai ter, vai ter erro, vai. Você não colocou isso na prática ainda. Sim. É... Então, agora é dia 30 vai a Codesa. Tá? Pelo jeito, pela, pelo que eu soube, só dois vão participar. Que é do Espírito Santo. É a companhia, do é Espírito a Espírito companhia Santo. Do, de docs do Espírito Santo. Pelo, pela notícia que a gente recebeu, só duas empresas se interessaram. O que é muito pouco. Sim. Muito pouco, ou seja, mostra que tem erro, mostra que tem insegurança, mostra que o mercado não tem apetite. Ah, mas Fabrício, o Porto de Santos é diferente. É claro que é diferente. Por ser diferente, por ser o maior, por mais importante. A pergunta é, não seria melhor amadurecer Verão esse modelo, um mais, né? fazer com outros portos que não tem o impacto e o peso? Hum, Porque tem coisas boas, Chico. Nesse modelo que Sim. eles estão apresentando, tem coisas boas. Eu Podemos discutir se a gente daqui é uma autoridade pública ou não, então esse é o primeiro passo da discussão. E falando, pensando no próximo passo... É, Mas na concessão tem coisas interessantes, agora temos que ter uma curva de aprendizado. Vem de acordo com o posicionamento de diversos empresários, inclusive, que temem, um, a, avaliam que há um certo assodamento, até em razão da questão eleitoral, É o ano eleitoral que está aí, enfim e que o presidente, até porque pode mudar, eventualmente, a presidência da República no ano que vem, e como ficaria essa situação toda, da desestatização do Porto Santo. É uma preocupação que setores portuários, segmentos portuários, expressam é, claramente quando vêm aqui e, e se manifestam. Eu queria agora, Fabrício, chamar o Fernando de Maria, que está lá embaixo, e que certamente tem várias perguntas aqui para o nosso convidado. Fernando, por favor. Ô Chico, exatamente isso, o que nem o Fabrício falou, são duas empresas que se, se mostraram interessadas em concorrer uh, no leilão bem, previsto para quarta-feira, né? Que vai acontecer uma hora da tarde na sede da B3, e certamente será um dos últimos atos aí. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio tá, de Freitas, vai estar presente aí para. e obviamente ele vai depois sair, até o final da semana ele sai do cargo justamente para isso. Uh, para ser candidato, aí uh, pré-candidato ao governo do Estado. Até pegando esse, esse, esse gancho, Fabrício, gostaria de saber, que nem você falou muito bem, tanto exemplo, tantos outros modelos poderiam ser usados, uh, escolhe justamente o Porto de Santos, que é uma expectativa, obviamente, de muito mais concorrentes participando. Mas o fato de você ter à frente uh, pessoas, né, no caso do ministro, que está saindo justamente com o objetivo de ser candidato ao governo do Estado, não cria também uma, uma, essa saída do ministro? De que maneira isso pode impactar ou não no andamento do processo aí deste, dessa discussão sobre a desestatização do Porto de Santos? E outra questão é, haverá tempo hábil, uh, pela sua experiência, de fazer uma licitação desse porte num, num ano eleitoral? A gente já tem uh, notícias que várias e várias pessoas... Né? Advogados, enfim, políticos Que vão entrar na justiça Contra essa decisão aí Você acha que vai haver tempo hábil nesse sentido? Fernando, são duas perguntas é, Muito interessantes é... Vamos começar de trás para frente né? Claro, é... o Tem... tempo é... tempo... A tempo hábil É... <risos> O grande risco é justamente é, o mercado como vai avaliar. Sim. Eu acho que é, é, essa conta não está sendo feita pelo, pelo, pelo ministro, tá? pelo, pela equipe do ministro. Tá. Tá? É, bom, já vou fazer o um parênteses. Não, se o um futuro ministro, que é o Marcelo, que hoje é o número 2 do ministério... Secretário executivo. Secretário né? executivo. Não mudar a equipe, não tem nenhum impacto a saída do do, do Tarcísio, do agora se ele mudar a equipe claro. evidentemente que pode atrapalhar várias coisas, mas então, você acha que ele não muda É, Deve a notícia é que eu tenho que ele não muda que Nada. fica tudo igual, então a saída então, portanto do Tarcísio não, não, não, não, não, não causará nenhum prejuízo nesse momento é, agora com relação à questão política, vamos lá se, se o cronograma apresentado pelo próprio governo uh -huh. É, é, for efetivamente seguido e respeitado e não houver nenhuma interferência é, in, externa com relação a esse cronograma, o leilão se dará em novembro. Tá. Em novembro, leilão. Tá certo. Leilão é o, é o que vai acontecer agora dia 30 é, com na, no, lá com a Codesa, lá O Novo Crisão. presidente eleito já. É, com o novo presidente eleito já. Ou seja, o mercado já vai saber quem foi o quem é o presidente eleito. Tá. Se for o Bolsonaro, vida que segue. Continua igual, continua igual e aí sim é, é, vai estar tá, vai, todo. Tá os que estão animados em participar vão participar com faca maior, no dente. Com muito maior animação. Muito maior animação. Mas. mas e se a, a oposição a, a, ganhar? Mas se a fotografia de, de hoje, 28 de, de março. março. Se a fotografia. Que as pesquisas eleitorais de hoje, tá. entre hoje e outubro, há muita coisa para acontecer. Sem mas dúvida. Nessa fotografia de hoje, o eleito seria a oposição. Tá. E a oposição ainda não falou o que acha disso. Pois é. E se, e se, e se, não estou dizendo Sim. que é isso que vai acontecer, mas e se o presidente Lula, durante a campanha, disser não concordo com a privatização, barra, desestatização do Porto de Santos? Ele só fala essa frase. Como é que o, o mercado vai reagir em novembro? Porque, lembrando... A licitação é em novembro... Mas a assinatura do contrato... Uhum. Ela só se dará em junho de 2023. Nossa. Porque entre o leilão... Homologação... Blá, blá, blá... É, vai um tempo. Prazos legais... São prazos e legais mais. e tal. Na conta do governo... A assinatura do contrato... A assinatura Sim. do contrato... É junho de 2023. Aí seja, sim, não já... só com o presidente eleito. Eleito e empossado. É empossado e no governo há seis meses. Exatamente. E podendo, vai... tendo que... acesso a todas as informações. A, aí aí, aí como... eu falo, como consultor: se eu tenho um cliente que eu estou assessorando, uhum. olhando o Porto como um bom negócio e tal, Lula ganha a eleição, eu vou falar para ele: cara, perde seu tempo. Não perde seu tempo. Não vai gastar dinheiro, com, com, com porque toda só para ter uma ideia, o, há um custo para você participar de uma licitação. sim certo? Tem um custo financeiro de participar de uma licitação. É, eu falo, bom, não, não gasta esse dinheiro, não gasta essa energia, não gasta esse esforço, porque provavelmente você vai participar, vai gastar dinheiro, vai, vai contratar garantia de proposta, vai colocar envelope e tal para... Nada. Nada. Você ainda ganha, ganha a licitação, fica feliz, bate não. o martelo, que coisa bonita. Mas não leva. Mas não leva. Então, <risos> é, então esse para mim é o grande erro estratégico do governo. Né? Se era para licitar o Porto, deveriam ter feito isso há um ano atrás. Claro, início não do do governo, agora. Não agora, no ah, fim do governo. Porque... A não ser que o próprio Lula diga é, em voz alta Concorda, e hein? sem nenhum tipo de dúvida de que, olha, se licitar, quem ganhar eu vou respeitar? Sim, né? mas há setores, inclusive, é claro que não é a palavra do ex-presidente Lula, né, mas de lideranças de oposição ligadas ao PT e a partidos que também apoiam a candidatura do ex-presidente Lula, todos estão a... a avaliando, estudando a possibilidade de impetrarem em juízo questionamentos a respeito dessa desestatização do Porto Santo. Santos. Então, é, acho que muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte ou desse túnel. Pra, desculpe o trocadilho de infame, mas sobre ponte e túnel, nós vamos falar no próximo bloco, viu, okay. Fabrício? Nós vamos para um rápido intervalo. Fernando, voltamos já com o Jornal em Foco manhã de notícias.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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, 28 de março, e hoje recebendo com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV, ao vivo, o consultor portuário, ex-diretor da companhia DOCAS do Estado de São Paulo, o economista Fabrício Pierdomenico. E antes de continuarmos a entrevista, eu queria agora convidar a todos para assistir o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. Não temos o Celso ainda, Felipe? Estamos aguardando o Celso? Então daqui a pouco você me avisa, assim que o Celso chegar, nós fazemos, chamamos o Celso novamente, ok? Muito bem, então vamos dar prosseguimento aqui. Ô, ô, ô, ô, Fabrício, eu queria agora, antes de passar para o Fernando novamente, queria saber de você o seguinte. Há muita dúvida em relação à possível participação de empresas arrendatárias na gestão no processo de desestatização. Você acha isso adequado, conveniente? Não te parece estranho essa participação ou não? Bom, é, lembrando que existem regras. O edital está muito claro qual é a regra. Tá. Primeiro, é, o conjunto de arrendatários não pode participar com mais do que 40% do consórcio. Tá? Então esse é o limitador. Esse no é o máximo limitador, 40%. Não pode passar de 40%. E individualmente, cada empresa só pode ter no máximo 15% das cotas. Tá. Então não terá nenhuma empresa com 40%, por exemplo, no máximo 15%. No máximo 15%. Tá. Nenhuma empresa assim individualmente Mais pode ter isso. 40%. Né? Então se no consórcio só tiver um arrendatário, então ele vai ter 15% e o restante vai ser de uma empresa que não está proibida de participar da licitação. Não tá. pode ser armador, não pode ser concessionário ferroviário, não pode ser empresa coligada ou ou com relação é, empresarial com empresas que tenham é, arrendamento né? porque assim é, é, é muito comum por exemplo empresas de navegação terem terminais e são empresas diferentes mas assim, são empresas do mesmo grupo claro. então a, a, a, a MERSC né, que tem a IPMT como seu braço operacional nem ela pode participar nem a IPMT pode partic participar então é, Você acha a que tá regra está bem amarrada tá claro, tá, tá e por que essa possibilidade? Eu acho que é muito mais para dar oportunidade de terem consórcios e de pessoas e empresas interessadas. Interessadas, é. entendi. Além de que, não só no limite, tem um limite individual de 15%, como ele não pode participar do, do, do, do, da direção, ah. da tomada de decisão do futuro da futura concessão, tá. ele ali é acionista, acionista não vai mais receber isso. os dividendos, tá. ponto. Não, mais do Tá. Que isso. Aí eu sempre per... eu brinco o seguinte, eu estaria extremamente confortável se eu soubesse que quem ia ganhar a licitação seria Madre Teresa de Calcutá e obedeceria <risos> completamente a licitação. Como não é? Não, ela não, não, além de estar morta, ela não paria, participaria de forma alguma. Qual é a, a a preocupação é se é, não vão ter. Sim. Não se será criadas é, é, formas é, para burlar essa regra. Tá? Que, o que não pode acontecer. E quem ganhar essas ações, quem comprar essas ações, tem 35 anos de concessão do Porto de Santos. Então aí é uma desestatização. Então tem privatização de um lado, desestatização é, do outro. Do outro. É, e toda vez que você faz isso, ou seja, é, seja no setor privado, seja no, no, no, no, no, no setor público, você tem que mostrar quanto vale essa empresa, quanto vale o negócio. Sim. E, e aí é uma metodologia de fluxo de caixa descontado, que a gente chama de valuation e, e, e, e de valor presente e líquido. Então foi feita essa conta. Uhum. Para chegar nessa conta, o que, que o governo fez? Qual é a análise que ela faz? Primeiro, a receita muda de característica. Hoje, na SPA, é, você tem é, 60, 70% da receita vem de tarifa, ou seja, é, da conta prestação de serviço que a SPA faz, e 30, 40% vem dos contratos de arrendamento. Eu vou chamar isso receita tarifária de um lado, receita de contratos de arrendamento do outro. Tá. hoje é 60, 40 65, 35 uhum. chegou a 70, 30 é onde a tarifa é a principal receita o que está que acontecendo no modelo? Que eles, o modelo que o governo apresentou ao mercado, veja tá. só Sim. o modelo que o, que, o, que o governo apresentou ao mercado, ele muda essa relação 60, 60, 70% da receita passa a ser patrimonial tá. e 30, 40% passa a ser tarifária que é isso que o Rodolfo colocou, colocou no, seu, no, no seu artigo, ele identificou isso, né? além de que ele identificou aí a margem de lucro que vai se obter, eu não vou entrar nesse sim, detalhe, sim. o detalhe que eu vou entrar é justamente que é um trabalho que eu estou fazendo junto com os meus clientes, o que, que eu estou fazendo? Cliente, eu vou te passar... Qual é a. Não estou não dizendo que isso vai acontecer. Tá. Mas qual é a expectativa que o governo tem, e está passando isso para o mercado, de tá. quanto o seu contrato de arrendamento vai valer para o arrendatário, para tá. o futuro concessionário? O futuro concessionário, esse contrato de arrendamento, ele vai herdar. Uhum. Então, o contrato de arrendamento que hoje está lá no Ministério da Infraestrutura vai passar para o concessionário é dele. Tá. No primeiro momento, espera-se que este contrato não se mexa, seja respeitado. Aquilo que foi pactuado entre o privado e o público seja respeitado. Ele vai tentar melhorar, mas o, o, o, o arrendatário tem o poder do não. Ele, se ele não quiser não mexer, ele não mexe. Mas um dia termina, Sim. um dia acaba, Sim. como tudo na vida. E aí começa que, para se ele quiser continuar no porto, ele vai ter que aceitar com o concessionário. Então, eu tenho casos, por exemplo, que a expectativa que o governo está passando para o privado, para o futuro concessionário, é que este contrato, um exemplo, tem um contrato lá que ele fala assim, dá para aumentar 900%. Dá para aumentar 900%. 900%. Então, o que ele paga hoje, mais 900%. Isso numa relação privada privado Sim. Então, tem uma coisa aí importante. É de que este custo, supondo que o arrendatário tope, não, tá bom 900% eu total sabe por que eu vou topar? Porque isso eu passo para preço, claro. quem paga isso no final das contas, a carga Sim. a sociedade, o cidadão. cidadão o cara que vai comprar lá no supermercado então ele fala, tá bom cara você quer ele Aumentar, é, como, se, se, é como se eu estivesse lá na lojinha no shopping, Sim. o cara falou, vou aumentar seu aluguel em 900% tudo bem cara, eu vou passar isso pra roupa agora, se não aparecer ninguém aqui pra comprar minha roupa porque eu tenho que pagar mais 900% ah, é, é uma outra discussão que nós vamos ter é, é uma outra conversa ou ele vai dizer pra você cara, se você aumentar meu aluguel em 900% eu não consigo passar isso pra roupa porque tem, todos, tem concorrente claro. eu vou simplesmente quebrar. quebrar, e aí talvez esse 900% não seja 900%, ah, então é. tá bom, vamos negociar então. e tal, aí, e aí tem um problema, então a receita que está sendo proposta está errada? Se tiver errada, então quer dizer que aquela margem de lucro que o Rodolfo mostrou Sim. também está errada? Significa que você pode ser que não pare de pé? Qual é a verdadeira receita? É. Então tem, tem muitas interrogações que o mercado vai ter que responder. É verdade, o que o Rodolfo dizia no título né, da Porto, da Euforia, à realidade. A <risos> avaliação era essa. <risos> Fabrício, a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias.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 Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, desta segunda-feira, dia 28 de março, e hoje recebendo com muito prazer o consultor portuário, economista, ex-diretor da CODESP, companhia DOCAS do Estado de São Paulo, antigo atual, autoridade portuária, SPA, Fabrício Pierdomenico. Domenico. Fabrício, eu queria agora... É, tratar com vocês um tema que me parece é, motivo de muita discussão aqui na nossa região há, há um século mais ou menos que é a ligação seca entre a ilha e o continente entre Santos e Guarujá, enfim desde 1930, 1920 Saturnino, Brito, e Brito depois Brechtesma, enfim e até agora nada a respeito disso, temos agora duas possibilidades, o túnel entre Santos e Guarujá, até um movimento, o um movimento Voo de Túnel, né, que recentemente recebeu aí, promoveu um seminário e recebeu o ministro Tarcísio Gomes de Freitas e tal, em apoio ao túnel. Ah, o processo de desestatização está intimamente vinculado à, à, à construção desse túnel, que custaria simplesmente a bagatela de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Né, uma ligação que, segundo os seus entusiastas e defensores, uma ligação que terá VLT, ciclovia, caminhões vão passar pelo túnel, veículos de passeio, pedestres, enfim, toda sorte de, de movimentação nesse túnel. Né? E há aqueles que defendem uma solução ponte que se daria na entrada da cidade, no Sabuó, que seria ideia e iniciativa defendida pelo governo do estado de São Paulo o túnel é defendido pelo governo federal em troca de mais um período de concessão para a Ecovias que faria essa ligação por meio de uma solução ponte como é que você vê essa questão, como é que você enxerga esse problema você é a favor do túnel, a favor da ponte das duas alternativas como muita gente defende ou de nenhuma delas sobre isso? vamos lá Tecnicamente, tecnicamente é, o túnel me parece a solução mais viável em função do calado aéreo dos navios. Lembrando de que o estuário vai até Cubatão, até a antiga Cozipa. Nós tá. temos o porto lá no fundo do estuário. Tá. Tá? Uma ponte é, é, pode colocar em risco, né, me, a, Depender de onde ela passar ela tem é, é, dois tipos de porto, um porto antes da ponte e um porto depois de da ponte, ponte em função do calado. Tá. É, vídeo que acontece no Espírito Santo, vídeo que acontece em Natal, tá. temos problemas. Então, é, eu acho que tecnicamente, eu sou engenheiro, sou Sim. economista, esforçado no, no seu limite, mas eu não, me parece que do ponto de vista racional, o túnel... É, Olhando para o futuro, tá. de não criar nenhum tipo de embaraço com relação à calada aérea dos navios, de ir pensando na exploração portuária do canal como todo, incluindo o canal de Piaçaguera, é, colocar um túnel pode, colocar uma ponte pode trazer é, problemas futuros. O que eu não concordo e eu já falo isso há bastante tempo é de que este quem deve financiar túnel, ponte, seja o que for, seja o porto, porque isto não é um, ah, não beneficia, mas, mas não beneficia o setor portuário. Ponte ou túnel, seja lá o que for, é política pública de mobilidade urbana. Sim. Não é de mobilidade ou de transferência de carga. E eu vou dizer por quê. Qual é a lógica do Porto de Santos? A lógica primária. Tá? O navio chega, descarrega o, o, o, o, o, o, a carga no terminal. E do terminal tem que ir embora para o cliente final, que está tá no interior do país. Então ele sai do terminal, do caminhão, e vai para São Paulo, ABC, interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, seja lá para onde for. Na vinda, tá, vamos pegar a soja, porque movimentamos muito a soja aqui. A soja sai lá do Mato Grosso, e ela vem direto para o terminal que vai movimentar ela, tá? seja a DM, a Cargill, a, a, a, a, a, a Bung, qual é uma delas? Enfim, então, se sabe, o caminhão já sabe qual é o destino da carga, qual é o terminal que tem, se é na margem direita, se é na margem esquerda. Seria uma, um problema portuário se existisse troca de cargas entre as margens? Tá. E só, e só existe só existiria troca de cargas entre as margens é, se a, a, a carga ela entraria no porto e de lá iria para um outro recinto alfandegado e depois iria para o destino final da carga o que é uma ineficiência portuária ou seja é lógico. se isso acontecer nós estamos financiando uma ineficiência claro. do sistema lógico. como você disse lá na concessão o futuro concessionário vai ter que abrir uma conta e depositar 3 bilhões de reais que vai financiar, vai ser um funding para o futuro concessão. Até a empresa do túnel, o túnel, túnel SA. Isso, é, mas o, o funding, sa... ou seja, é. Sim. E aí eu falo, isto foi debatido com quem interessa, que é o dono da carga, que não existe ponto sem carga. Claro. Perguntaram para o dono da carga se ele quer esse túnel. Porque o dono da carga, ele quer levar o, o, o, o, a carga dele para o porto, ou quer trazer do porto. Sim. E ele não está no Guarujá, não, está lá no interiorzão. Tá? Porque qual é a alternativa? Em vez de, se, se o concessionário, em vez de colocar esses 3 bilhões nesse funding, uhum. é, ele poderia pegar esses 3 bilhões? Ele não, o governo, no, no, ele, ele simplesmente poderia baixar mais ainda a tarifa, Sim. ou seja... O, o secretário Piloni disse, na audiência pública, uma pergunta que eu fiz para ele, de quanto que é o impacto da futura, futura tarifa comparada com a tarifa atual? Ele falou, Fabrício, no mínimo 20% mais barato, ótimo, só que poderia ser 30%, poderia ser 40%, poderia ser 50%, caso esses 3 bi, em vez assim, de túnel, fosse para, para, a redução, para a redução tarifária. O que significa o túnel? E, o, e a redução tarifária. Túnel não vai trazer carga nenhuma para Santos, mas a redução tarifária traz, porque o Porto... É de, aí, efetivamente, nós estamos apostando que o Porto de Santos seria um hub port, hub -port brasileiro. Port. Sem dúvida. E aí, com a redução da tarifa, nós teríamos mais desenvolvimento, geração de empregos, mais cargas, enfim... É evidente menos custo que, do Brasil menos custo mais competitividade Brasil. da carga lá fora claro claro sem dúvida nenhuma é uma seria um, uma belíssima alternativa essa da redução da redução tarifária mas enfim a ideia é fazer o túnel 3 bilhões e 500 milhões investidos na solução túnel aliás antes de passar para o Fernando o charado Fernando o presidente da autoridade portuária o Fernando Viral... Ele disse aqui no programa, ele foi muito claro quando foi perguntado a respeito dos benefícios do túnel para a atividade portuária. Ele disse praticamente nenhum, Esse é. nenhum benefício terá a atividade portuária com o túnel e o dinheiro para financiar o túnel virá exatamente da atividade portuária. Essa contradição é que precisa ser bem mais debatida do que está sendo. Fernando Maria, por favor turno ligando a Zona Leste e Zona Noroeste, que esse daí vai ter, aí sim, um impacto ainda maior no dia a dia das pessoas, que foi aí objeto de proposta da Prefeitura de Santos, e o ministro ressaltou que vai estar incluso também dentro desse pacote do processo de desestatização do Porto de Santos. Aí vai ser um impacto maior ainda dentro do contexto que o Fabrício está colocando. Mas aí dentro desse aspecto, houve também, até como forma de atrativo para novos concorrentes aí para o, para o Porto, o, o, o famoso PDZ, que ampliou, praticamente duplicou a área a se, de expansão da área portuária. Uh, minha pergunta, uh, que parece uma coisa simples, mas ainda eu, eu ainda tenho algumas dúvidas em relação a isso. Por exemplo, uh, são áreas, muitas vezes, área de proteção ambiental. Santos, por exemplo, tem uma área muito extensa de proteção ambiental. Uh, isso não pode ocorrer algum atrito, oferecer efetivamente áreas que são áreas, obviamente, de expansão, futura expansão, mas de que maneira isso pode ser feito? Se, por exemplo, a Prefeitura de Santos nem foi consultada, por exemplo, sobre essa expansão da área portuária, apesar, obviamente, do espaço da União aí ter essa possibilidade, mas, obviamente, tem que seguir algumas regras também na legislação municipal em relação ao meio ambiente. Eu... Tivemos um probleminha... Na... Acho que ele encerrou a pergunta. Não, é, ele estava concluído, mas de qualquer forma acho que deu para você deu. entender bem, né? por, favor. por favor. bom Fibre. Primeiro é o seguinte, é, é, são coisas distintas. Uma coisa é o PDZ. PDZ tá. é O plano é o seu plano diretor do porto, é o equivalente é. ao plano diretor da cidade, cidade então. é que diz que pode ser construído, não pode ser construído. Lá no PDZ, é, o Z de zoneamento é exatamente zonear o porto no sentido de... É, é, é, de saber que carga pode ser movimentada e onde pode ali. ser movimentada. Uhum. E o planejamento é sempre olhando o futuro. Claro. Tá? É, além disso, você tem aí a poligonal tá. do porto organizado, que tá. é uma coisa distinta. Né? A poligonal... Do porto, de, da, da, da, da, do porto de Santos ou poligonal de qualquer porto ela é definida por coordenadas é, é, georreferenciadas ah. Ser, é, seriam os limites do porto, ah, tá. a fronteira do porto, a, até onde a autoridade portuária tem responsabilidade de fazer a manutenção, para isso precisa ter essa fronteira bem definida, claro. tá? Porque normalmente o porto está dentro de uma cidade, de uma região. Sim. Você precisa definir o que que é o porto, onde ele vai atuar. Então é a fronteira física do porto. Muito o que bem. que aconteceu recentemente foi a ampliação dessa fronteira física. Sim. Olha, é, tal área eu vou, eu vou trazer um pouco. Essa área aqui também ela vai, ela pode ser utilizada para atividade portuária. Tá. Entre colocar Você sabe que o papel aceita tudo. Sim. Você colocar no papel que determinada área pode ser utilizada para atividade portuária. E isso é efetivamente se concretizar. Ah, um boqueirão de distância. Agora fazendo trocadilho. Um boqueirão de distância entre, entre essas duas coisas. Evidentemente que tem legislação ambiental. Tem área de proteção. Tudo isso tem que ser visto. O que não pode ser vendido ao mercado. E o mercado já está... Mais do que calejado disso, é falar: olha, quanta área você vai poder explorar. Hum. Não é isso. Não funciona desse jeito e o mercado sabe. Tá? A segunda coisa que eu acho correto você ter aí uma reserva técnica para a expansão da, do Porto Sim, de Santos. Claro. Seja ele continuando sendo público, seja ele é, continuo, é, numa concessão. Tem um problema aí. Quando você traz uma área para o porto organizado, Tá? você não pode mais torná-lo um terminal de uso privado. Tá. Então, é, eu não sei Sim. se o seu, seu ouvinte sabe, o Brasil tem dois regimes portuários que convivem simultaneamente. Um é o regime do porto público com arrendamento, que é o porto de Santos, de Santos, e outro é o regime de portos privados, em que o Chico compra uma terra, constrói o seu porto e movimenta a carga que ele bem entender. Mas o porto é do Chico. É privado. É privado, inclusive a terra tá. Tá? então é um conceito de porto privado, nós temos mais de 200 portos privados no, porto, no, no, no país inteiro no Brasil. porto pequenininho, porto grande, porto médio né? o porto do Açu, que hum, todo mundo do setor portuário conhece, o porto do Açú na verdade é um porto privado, é ah. um TUP é? então quando é, é, coloca uma área dentro do porto organizado né? a regra é TUP pode ser feito em qualquer lugar... exceto dentro da poligonal do porto do organizado. Porto organizado. Tá? Então, Sim. essa terra que está dentro do porto organizado... Se não pode ser utilizado pela iniciativa privada. Não pode ser utilizada pela iniciativa privada. Né? E como a, a, a, e, e, e, me parece que todo esse movimento foi para... tornar o porto mais atrativo na concessão... Sim. dizendo existe uma reserva técnica expandir, né? para expandir... olhando a concessão, eu acho correto... Se o, a concessão não acontecer, por favor, imediatamente retirem essa área da, da, da, do porto organizado Sim. e permitam que a iniciativa privada, a privada use desenvolva. como TUP. Claro, claro. E também considerando sempre a questão ambiental. Porque tudo isso passa, evidentemente, pela análise. Total! Da, da, existe né? Não existe hoje a menor possibilidade. Não existe. E não existe, ainda mais no, com o rigor que nós temos de Ministério Público, da nossa os órgãos ambientais. Claro. Aqui em São Paulo, com a CETESP. Não tem a menor possibilidade de se fazer é, terminal portuário em, em áreas que estão destinadas à preservação. A preservação Esquece. ambiental. Não, sem dúvida. Muito bem. Fernando. Queria saber se você tem algo mais, porque nós já estamos aproximando o final do programa. É, acho que deu para... o Fabrício entendeu bem a pergunta, acho que deu para responder, não? Sim, sim. É que é, travou aqui hoje, hoje, especialmente o YouTube. Está com um probleminha técnico aqui uh, e, obviamente, isso é uma preocupação, né? porque, inclusive, há uma, há uma reclamação, muitas vezes, da necessidade, por exemplo, das prefeituras, parece que elas estão ficando meio à parte aí dessa... Por mais que se tente e tudo, mas na prática parece que já está já homologado aí pelo governo e pouco, pouca discussão com as cidades. Né? A gente tem aí uma preocupação grande, porque obviamente isso é impacto desse processo. Caso venha a acontecer, são 35 anos aí, obviamente vai mudar toda a realidade nesse sentido. Agora falando sobre os trabalhadores, se possível, Chico, a respeito do, do futuro. Você falou agora há pouco que só em meados do ano que vem, é, que efetivamente o contrato será assinado, caso corra como o governo pretende. E aí teria um ano para os trabalhadores. Vocês acham, você acredita que todas as, áreas, é, é, é, todas as áreas deveriam ser passadas realmente para iniciativa privada? Volto a dizer, por exemplo, algumas áreas que talvez sejam áreas-chave do Estado, por exemplo. Né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E também uma outra informação... Uh, teve um extrato de informações sobre o processo seletivo para a contratação de consultores para a estruturação do projeto, tanto com o Porto de Santos como o Porto de São Sebastião, que uma empresa uh, venceu, né, um grupo empresarial, estou uh, vendo aqui, venceu 3 milhões e meio, mais ou menos, um grupo uh, formado pelas empresas DTA Engenharia, que faz até a Dragagem no Porto, a Garim Infraestrutura, Alvarez Marçal, Lobo e Riso e Navarro Prado Advogados, conforme está uh, no portal do BNDES. Minha dúvida, e isso pode ter algum questionamento, é que um dos, dos ex-diretores da própria CODESP, da SPA, é, fez parte da sócio de, de uma dessas empresas. Isso daí não pode provocar um ruído aí por parte do é, mercado nesse sentido? Olha, eu, eu não. Acho que talvez o questionamento é se. se a DTA que liderou o consórcio que é a mesa que faz a tragagem se está tudo certo né para é. o grande problema ficar a DTA tragagem não deu certo pelo menos a tragagem ali teve um problema né mas olha eu, primeiro eu não vejo problema não acho que há arruíto é, o trabalho que foi feito foi bem feito então agora eu, eu essa é a minha opinião, a opinião pessoal minha é um trabalho muito bem feito muito bem supervisionado pelo BNDES então tecnicamente eu, eu diria que é, foi impecável o, o, o estudo, ele, ele, é, ele foi é. muito bem feito, muito, é, tem muita coisa boa nesse processo é, é, que foi elaborado. Agora, com relação aos trabalhadores, não sou eu que estou falando, é, é, é, aliás, o próprio Rodolfo falou isso no seu artigo e está lá, para quem uhum. quiser ver, é só entrar nos documentos que estão em audiência pública, vai perceber de que o governo tem uma expectativa de que o custo com o pessoal seja é, é, diminuído e muito. Na, na mão do futuro concessionário então, na prática que está sendo falado ou está sendo transmitido ou se criando uma expectativa é que o futuro concessionário vai pegar lá os funcionários da SPA e vai demiti los vai, vai de, incluindo a quarta portuária que hoje representa um terço dos funcionários um, um, metade ou um terço dos funcionários da SPA é, e, então, esse risco existe é, evidentemente que eu é, é, vejo aí um impacto na região, na cidade. Claro. São menos salários, são menos é menos renda circulando, né? Apesar de que, é, segundo o governo, isso será compensado com os investimentos que serão feitos, mas não, nada compensa o desemprego. Então nós temos desemprego com o futuro concessionário, isso é inevitável. Daí a importância da redução tarifária. Daí a importância da redução tarifária. Para você poder gerar na ponta novos empregos. Com certeza né? Com maior movimentação, mal cargas enfim, é uma, é uma alternativa Fabrício, nós já estamos praticamente no final do programa, passa muito rápido Mas eu queria é, é, voltar à uma pergunta que o Fernando fez e que você acabou não abordando Foi só apenas uma passar Que é a questão da inclusão do túnel Zona Noroeste Zona Leste em Santos Você conhece bem nesse pacote do túnel Santos-Guarujá como também mais uma obra entrando nesse pacote os seus reflexos em Santos e tudo mais hoje está é, proposto 3 bi para o futuro concessionário colocar como fund quanto maiores foram esses 3 bi é o 3 100, 3 bi 200 3 bi 300 quem paga a tarifa então, é a tarifa que vai ter uma redução de 20%, vai ter uma redução só de 10%, Sim. de 5%, ou nenhuma. E quanto mais coisas entrar, entrar nesse pacote... É, é mais tarifa que você vai, vai pagar. Vai pagar tá? é, a conta tem que, fecha desse jeito. Tá. Tá? Então, é, é essa escolha que a gente vai ter que fazer. Ah, se, se querem se apropriar dos recursos do futuro concessionário para fazer obra pública na cidade, quem vai pagar isso é a carga, quem vai pagar isso é a competitividade, quem vai pagar isso é, é, é, é, é a, competição, a competitividade do Porto de Santos. É. É, se é para mudar e é para mudar... Financiando, é, obras, ela vai financiar é. obras, deixando de gerar emprego e renda. É isso. Fabrício, chegamos ao final. Queria agradecer muito a sua presença, a sua participação, os seus esclarecimentos sobretudo a forma... Pedagógica com o que o Fabrício explica Todas as questões portuárias Que são sempre difíceis e nem sempre São do conhecimento de todos Muito obrigado Fabrício Foi um grande prazer tê-lo aqui no Jornal Enfoque Manhã de Notícias Eu que agradeço E me sinto muito honrado de ter participado E de ser entrevistado por vocês <risos> Muito bem, este Fabrício Pierdomenico Ex-diretor da CODESP Antiga CODESP, hoje autoridade portuária Economista, consultor Portuário, que foi o entrevistado de hoje do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Agradeço muito ao Fabrício pela participação, ao Fernando de Maria e também a toda a equipe técnica, bem como a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pela atenção. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia